o escolhido. Quem é o escolhido Giovanni? Eu sou Giovanni de Souza e eu treino, ensino pessoas, homens e mulheres que estão vivendo no seu cotidiano uma vida comum a encontrarem dentro de si mesmo escolhido. Esse, esse é o objetivo e o propósito do livro. Muitas pessoas me perguntam, Giovanni, como que eu encontro o meu propósito? e Eu tenho buscado, tenho estudado esse tema e vou contar para você um pouco hoje sobre o propósito. Mas antes vou tocar aqui no aviãozinho do Instagram e avisar 10 pessoas que nós estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no YouTube e no Facebook. Nós vamos contar para eles que nós estamos fazendo uma jornada, é uma jornada do Escolhido, convidando aqui 10 pessoas e dizendo para elas que nós estamos ao vivo mostrando para elas que nós estamos aqui hoje falando sobre o um propósito do livro, uma mensagem do livro escolhido. Eu estudo o propósito, qual o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? O que que eu devo estar fazendo aqui? E para onde que eu vou? Esse mês eu vou estar fazendo toda manhã, 6, 11 da manhã... Eu vou fazer uma live e vou estar falando sobre a Jornada do Escolhido, que vai acontecer aí no dia 1º, 2, 3 e 4 de agosto. A Jornada do Escolhido é uma jornada de 40 dias, que nós vamos fazer a partir do dia 4 de agosto. A partir do dia 4 de agosto nós vamos começar uma jornada de 40 dias. E aí eu vou contar para você por que 40 dias. Quando eu escrevi o livro Escolhido, e eu lancei o livro, e aí agora estou com uma remessa aí de livros, eu tinha um objetivo com o livro. As pessoas perguntam assim, Giovanni, você é o Gabriel do livro? Giovanni, você é quem do livro? Você é o mestre? Eu disse assim, não, eu sou o autor da obra. E o que, que significa isso? É uma experiência de você criar personagens a partir da inspiração e você escrever um livro dourado, o que que é o livro dourado? Tem uma, uma antiga história xamã, uma antiga história xamã que diz o seguinte, que eu e você, nós estávamos vivendo, nós estávamos vivendo num paraíso e lá nesse paraíso é um mundo espiritual. E lá nesse paraíso, diz que de tempos em tempos, as pessoas que vivem lá, elas têm uma oportunidade de viver uma experiência terrestre. E aí nessa experiência terrestre, diz que acontece uma coisa muito interessante. Diz que tem um grande ser espiritual, muito grande, bonito, e ele tem nas suas mãos sempre dois livros. E conforme os escolhidos saem lá do, desse lugar bonito, desse paraíso, eles têm um encontro antes da saída com esse ser espiritual que está lá. E eu vou chamar esse ser espiritual de um anjo. Então tem lá um grande anjo e ele tem dois livros na mão. E aí ele chama um por um, e aí ele chamou eu e chamou você. E quando ele chamou eu e você, diz a lenda dos xamãs. Quem são os xamãs, Giovanni? Os xamãs são os antigos habitantes das montanhas que se consideravam os guardiões da terra. Eles eram os guardiões da terra. Eram responsáveis por cuidar da terra, da água, do ar, do fogo eles tinham uma relação estreita com a natureza, eles ouviam o som da natureza, ouviam o som da vida, e eles eram responsáveis por guardar a terra. E esses chamões foram embora, mas eles deixaram esse legado, deixaram essa história. Diz então que quando nós estamos lá nesse local, que nós estamos nesse jardim muito bonito, tem esse anjo grande, e esse anjo tem dois livros, então, na mão, e ele chama um por um. Ele chama eu, chamou você, chamou cada um de nós. E eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas eu quero que você pense nessa história, porque o tema de hoje é o propósito. Nós estamos falando sobre o propósito. E toda manhã, às seis e onze, eu vou estar aqui até o dia 1 de agosto, porque ele vai ser 1 dois, 2, 3 e 4 de agosto. Eu vou fazer a jornada do Escolhido. E você vai ter uma oportunidade de fazer uma jornada junto comigo de 40 dias. E aí você vai ter a oportunidade de ter acesso ao livro Escolhido. Um guia de estudo de 40 dias, onde cada um dos dias vai ter uma atividade. E durante 40 dias você vai descobrir o seu propósito. O que é o propósito? E hoje eu quero começar aqui falando sobre propósito, falando sobre livros, os dois livros na saída, na partida, quando nós saímos lá do jardim. E daí lá no jardim, então, o anjo chega, chama você, chama eu e ele diz assim, Giovanni. Aí lá na partida ele me deu assim um livro, numa mão, e na outra mão ele me deu outro livro. Mas ele dá uma oportunidade da gente fazer uma pergunta, uma pergunta antes da gente sair de lá, antes da gente partir. Aí então você tem a oportunidade de fazer uma pergunta, e antes de fazer a pergunta você olha os livros, e você vê um livro prateado, que você vai folheando, e ele está todo escrito. Está escrito lá o nome de um senhor, o nome de uma senhora, está escrito o nome de um lugar... Está escrito uma série de coisas que está escrito lá. E aí você abre um outro livro, e quando você abre esse outro livro, não tem nada escrito. E agora você precisa fazer só uma pergunta. Só uma pergunta. E aí você tem que escolher qual pergunta você faria. Qual pergunta você faria? Me responde aí. Qual pergunta você faria nesse momento da partida, quando você recebe um livro prateado que está todo escrito, com várias descrições e um livro dourado. E aí você tem que fazer uma pergunta, e eu vou imaginar o seguinte, <risos> o livro prateado já está escrito. E eu, disse assim, ele, daí eu perguntei então, o que eu faço com esse livro todo em branco? Ele diz assim, essa é a sua história? Você terá um livro prateado que vai viver o que tiver que viver. Vai viver as experiências terrestres. E para que você se aperfeiçoe, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você desperte, para que você acorde, para que você sinta sentir é corpo, alma e espírito. Para que você sinta, você vai viver muitas experiências. Vai viver a dor da perda, vai viver as adversidades. Mas vai viver a felicidade, vai viver a esperança, vai aprender a entender a fé. Vai aprender muitas coisas. E as adversidades que eu sempre te der, que estão escritas aí, sempre terá também... Um benefício equivalente mas esse livro está escrito muito poucas coisas você poderá alterar e esse livro então que é a pergunta que você fez sobre esse outro livro que não tem nada esse é o dia que você acordar, o dia que você despertar é o livro que você vai começar a escrever então esse livro dourado é as escolhas daquilo que você vai fazer das experiências que obteve no seu livro prateado. Então o seu livro dourado será as escolhas do que você resolveu fazer com as experiências que viveu. O dia que você descobrir isso, você vai perceber que você é um escolhido para escrever um novo livro ser o autor da sua história. Então, quando eu escrevi O Escolhido, eu descobri que a minha missão é encontrar, despertar e ensinar pessoas que são escolhidas a escreverem o seu livro dourado. Então, nós vamos fazer uma jornada de 40 dias. E nessa jornada de 40 dias... Você vai começar a escrever um livro dourado e vai começar a colocar páginas, vai começar a colocar capítulos e será uma nova fase da sua vida. Como que você descobriu isso, Giovanni? Eu descobri o seguinte. Quando eu fui estudar personagens que vieram ao longo da história desde 5 mil anos atrás, eu posso garantir para você que Noé enquanto ele estava lá vivendo com a sua família. Em nenhum momento Noé ficou pensando assim, ah, o meu propósito é construir uma arca no meio do deserto, num lugar que nunca tinha chovido, num lugar que nem água tinha. E ele vai dizer assim, o meu propósito é construir uma arca. Não, ele estava lá em atividade, fazendo as suas coisas no dia a dia comum, igual eu e você, tendo uma vida comum. E a partir da vida comum... Houve um chamado. E a partir do chamado começou o propósito de Noé. Moisés. Moisés estava lá no meio do deserto, tinha fugido, tinha matado um homem, era um assassino. Estava lá no deserto, fugiu. 40 anos. Depois eu vou explicar para você por que é o número 40. 400 anos o povo, ó, 440. Então, o 4, 0, 40. Na Bíblia tem mais de 140 citações sobre o número 40. E aí você vai aprender nessas né, semanas aí, que a gente vai estar junto até o dia 1 você vai aprender um pouco mais sobre isso também. Mas aí está lá, Moisés, cuidando do gado do seu sogro, e aparece um anjo e diz assim, Moisés, volte. Como assim volte? Volte para onde? Volte para o Egito. O faraó que procurava você já não vive mais, é um outro. E eu vou pedir para você ajudar a libertar, você vai ir até o faraó. E eu vou pedir para você libertar o meu povo, você vai ser um libertador. Não, eu nem sei falar direito. Não, você vai aí, é você que eu escolhi. Não, eu convido o meu, o meu irmão, o meu irmão fala melhor que eu, eu sou gago, eu tenho dificuldade, ó esquece isso, não dá certo. É você, Majestade. vem comigo, eu escolhi você, escolhi você. Ah, não, não, não, não, aí tá lá Davi, tá lá Davi, cuidando, cuidando das ovelhas do seu pai, pastor, treinando com as pedrinhas, o um urso que vinha para querer roubar as ovelhas e comer as ovelhas, ele matava o urso. Aí um leão vinha para querer comer uma ovelha e ele pá, matava, matava o leão. Aí um dia ele estava tá lá, sentado, cuidando das ovelhas, prestando atenção. Vem um menino e chama ele, Davi, seu pai está chamando você. É, O que, o que aconteceu? Ele disse, ah, ele está chamando você, tem um homem lá em casa. Que homem? Ah, eu vi eles falando que, o, que é um profeta, que é Samuel. Samuel? Samuel está lá em casa? Nossa, o que será que ele quer? Não sei, seu pai está chamando você. Aí ele corre lá, ele corre lá. Quando ele chega, o Senhor diz assim para Samuel, é esse, é ele. Uau, uau, uau, arrepia aqui. Daí Samuel diz assim, menino, jovem. O Senhor escolheu você para ser rei de Israel. Você será um rei. Ele diz assim, como assim que você é um rei? É, você vai ser um rei. Aí está lá Gideão, num lagar, malhando trigo. Malhando trigo, num lugar onde era para espremer uva. Aí está lá Gideão, malhando trigo num lagar. E daqui a pouquinho aparece um anjo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Hã? Como assim? O Senhor é comigo. É, o Senhor é contigo. Eu disse, é, se o Senhor é comigo, por que, que deixou acontecer tantas coisas conosco? Eu sou o menor da minha casa. A família do meu pai é a menor da minha casa. Nós somos a menor da tribo de Manassés. A minha família é menor e eu sou menor ainda na minha casa. Quer dizer assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E daí o Anjo assim, pois é, mas é você. Nós escolhemos você para ser o libertador do povo. E eu vou entregar aqueles 135 mil medianguitas que estão lá embaixo, que estão prontinhos para vir aqui roubar de novo pela oitava vez seguida para vir aqui pela oitava, ver seguida roubar a colheita. Eu vou te dar os medianitas na tua mão. Então, Noé, Moisés, Davi Gideão. Ah, mas eu podia pegar outro. José, José, está lá no porão, injustamente preso. Aí vem um cara e diz assim para ele, José, José, o faraó está chamando você, mas o que o faraó quer? Ah, eu não sei, parece que ele teve um sonho e ele não sabe interpretar. e Disseram que você é o interpretador de sonhos. Tá bom, eu vou até ele. E aí José se torna o segundo homem do Egito. Você percebe que se você ficar caçando o seu propósito, não é assim que acontece? Você precisa estar em atividade na sua vida comum e vai receber um chamado. E a partir do chamado, você se torna o escolhido. Então, não adianta você caçar o seu chamado. Não adianta você caçar o seu propósito. Porque o propósito vai vir ao seu encontro. E a partir do momento que você for chamado, a partir do momento que você for chamado, provavelmente você vai dizer assim, ah, não, eu não estou pronto, eu sou gago, não tem água, como que eu vou construir um barco se não tem água? Como que eu vou ser rei, eu só sou um cara que cuida de ovelha? Como que eu vou cuidar o Egito inteiro, se eu estava aqui dentro de uma prisão? Mas daí diz o seguinte, que cada vez que um desses homens ou mulheres foram chamados, eles foram revestidos. E a partir do momento que você é revestido, você passa a entender o seu chamado. E aí você passa a ter as habilidades e as competências necessárias para o seu chamado. E o melhor de tudo, você não vai precisar batalhar, você vai perceber que eles serão entregues nas tuas mãos, assim como foi com todos eles. Mas daí, Giovanni, você só falou de exemplos bíblicos? Pois é, mas tem Thomas Edison quando ele descobriu a lâmpada, tem o Bell quando ele descobriu o telefone, tem o Ford quando ele descobriu o conceito de indústria, tem o Steve Jobs quando ele descobriu e teve a cocriação da Apple. Teve Bill Gates quando ele entendeu o software para colocar no computador e vai, vai, vai, vai, vai, vai, infinitos. Aí teve também Martin Luther King quando ele entendeu os direitos civis do homem branco e do homem negro e nasceu os direitos civis nos Estados Unidos. Mas aí teve também quando Kennedy enxergou o homem pisando na lua e surgiu a NASA. Agora é comigo e com você. O que será que está guardado para que eu e você possamos desenvolver? E nada acontece até que surja um líder com propósito. E a partir do momento que esse líder com propósito se coloca à disposição, surge o escolhido. Então, esse é o um convite. Todo dia, às seis e onze da manhã... Eu vou estar aqui para conversar com você durante 10, 15 minutos. Nós vamos conversar sobre o escolhido, a jornada do escolhido. Começa no dia 1 dois, 2, 3 e 4 de agosto. E aí você vai ter a oportunidade de fazer uma jornada de 40 dias comigo. E eu vou mostrar para você ao longo desses dias próximos. Eu vou mostrar para você por que 40 dias. E aí nós vamos aprender juntos. Vem comigo, tá então, bom? Convida aí algumas pessoas e vem desfrutar do conhecimento. E outra coisa, no final dos 40 dias, você vai começar a escrever um livro prateado, um novo capítulo, ou uma nova fase, ou até começar a escrever o seu livro. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.